ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então eu postei essa foto na comunidade do meu canal tá e é o seguinte hoje eu vou começar diferente eu não vou falar sobre o múltiplo primeiro para depois fazer o ponto eu vou fazer ao contrário tá depois eu vou explicar pra vocês o porquê tá bom então, primeiramente eu vou fazer o ponto, depois eu volto aqui e explico para vocês tudo certinho. Tá bom? Então vamos lá. Então, para começar, eu vou fazer aqui 57 correntinhas, tá? E eu vou fazer um pouquinho larga, tá bom? Para que aqui embaixo não fique estreito, tá bom? Bom, essa primeira carreira vai ser uma carreira de base tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas para virar tá então aqui eu já tenho quatro eu venho aqui na quinta e vou fazer um ponto alto bom aqui eu vou trabalhar com um ponto altíssimo tá bom porque a linha é fina e não vai ficar muito boa com ponto alto normal tá uma duas três correntinhas aí eu vou pular aqui ó uma duas três quatro aqui na quinta correntinha vou fazer um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok uma duas três correntinhas vou pular um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou fazer novamente o ponto ver um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, uma, duas, três correntinhas: pulo, um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, vou fazer novamente mais um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, pulo, um, dois, três, quatro aqui na quinta. Eu faço novamente meu ponto ver um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto então aqui eu tenho começando daqui ó do começo um dois três quatro cinco ok feito aqui cinco pontos ver eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas Aqui embaixo eu vou pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto vou fazer um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, aqui três, quatro e cinco. Ok. Agora eu vou tirar daqui e vou fechar uma pipoca. Então vou pegar aqui no primeiro ponto alto, vou pegar a laçadinha e puxa aqui, formando a pipoca, ok? Uma, duas, três correntinhas aqui embaixo, ó. Vou pular um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro vou fazer mais uma pipoca, tá? Um, dois, três, quatro e cinco, ok? Aqui eu vou fechar a pipoca, pegando no primeiro ponto, pega a laçadinha ali e puxa ela aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha. Eu vou voltar a fazer o ponto b tá? Então, olha só, aqui eu vou repetir cinco pontos, ver exatamente do jeito que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui também, então vai ficar assim um dois três quatro cinco pontos V duas bolinhas e aqui cinco pontos V ok então aqui a segunda carreira quer dizer seria a primeira porque essa daqui é a de base tá então eu vou começar fazendo uma duas três quatro correntinhas vou virar vou fazer um ponto alto aqui do dentro do ponto V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 Vou repetir novamente o ponto V. Então, agora eu vou repetir aqui novamente: uma, duas, três correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui no espaço, dentro do ponto V, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto B, eu faço novamente o ponto B, tá? Só que aqui, no caso, eu vou fazer assim, ó. Eu faço um ponto alto aqui dentro do ponto B, uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do ponto alto. OK? Somente este e esse aqui que fica ao lado da bolinha que é assim aqui no caso se você quiser pegar em ponto relevo você pode pegar também por exemplo eu faço aqui um ponto alto dentro do ponto V uma correntinha e eu pego aqui assim por trás tá fazendo ponto alto para ficar diferente aqui ok uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na pipoca eu normalmente eu pego assim ó eu coloco a agulha e sai aqui assim dessa forma tá que como aqui não tem correntinha tem o, o ponto baixíssimo né no caso ele fica muito difícil de pegar então eu sempre faço assim ó tá bom para mim fica mais fácil fazendo assim e aí ele o ponto também as pipocas seguinte vai ficar mais retinha tá bom então aqui eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui dentro novamente da pipoquinha eu pego por aqui ó saindo aqui em cima ó. ok e aqui eu faço mais um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então o que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também então, aqui o primeiro eu vou pegar em relevo tá eu vou fazer ao contrário ok Faço uma correntinha e aqui dentro do espaço faço um ponto alto normal tá bom aí eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá aqui um dois três três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três aqui no ponto ver um ponto baixo 123 um, aqui no espaço um ponto baixo e um, dois 123 e aqui no ponto ver eu faço outro ponto ver então aqui é só repetir tudo que eu fiz do outro lado fazer aqui a mesma coisa tá bom